Aí para ilha. Qual assim, é o nome da ilha? Ilha das Cobras. Ilha das Cobras. Esperamos não achar cobras lá. <risos> Todo mundo pronto. Saindo daqui da praia do Caju. é só a ilha das Cobras com o Evaldo aqui. ó Show de bola. Vamos embora. Feito. Oh. Oh. Olha é. Cadê? Que? Tá varrendo? Tirou quantas cobras aí já? Olha aí A Thaísa tá lá lavando Olha aqui rapaz Ó, oh, lá lá Isso Olha o, voo, olha o voo, olha o estado do voo, segurança do voo, o medo do voo apagar. Empresta pra para eles vou dá para eles ali. Olha lá, Vamos um, lá, olha lá, olha, olha aí, olha aí, é. aê, vai lá, testa aí, vamos lá, mas não vai muito fundo né. Aqui então lá, Cidade de Palmas, aqui a Ilha das Cobras, estamos aqui ó, Tocantins, olha a soma, pessoal. Show de bola, hein? É. Como é seu nome? Oi? Seu nome? Luzia. A dona Luzia. E a dona? Maurita. Laurita. Laurita. Laurita. Quem é a mãe dela? Não. Não? A vó? Não, é Não eu, eu sou a mãe É só a mãe comadre. Ah, comadre? Ah, tá. Eu sou a mãe dessa. Ah, é mesmo? você a quer, quer irmã? a mãe. <risos> Olha lá. Tá longe demais, Maria. É, é a Volta. Aí a Luísa, volta. Eu não conheço, não sei. Depois nós vamos visitar então. Naval, vendaval a e 360. Não, vi, Só na cama e é, Tá? Tem que torcer para não chover aqui, senão vai acabar o churrasco. Meu. no momento tá, tá chocado, pode entrar na água. Maria Luísa, quem tá fazendo aí, Maria? essa latinha, um lixo aí de lá aqui um já passou tá lá pelo, pelo lado deve demorar mais um pouquinho daqui a pouquinho isso aqui vai ficar calmo de novo ele chama de banzeiro essa movimentação e aqui é muito está muito comum nos últimos dias vem uma chuvinha assim e tá. tal hora de ir embora Ela quer ficar com a tia Aí, tá. Ô Maria Luísa, tu não quer ir embora, Maria Luísa? Tchau, até mais. Ai, Tchau. Tchau. Ah, hora de ir embora agora. Todo mundo de colete. Ai, tô tentando, Não, espera é? aí, aqui. Não, não tô nada, né? isso aí. Eu acho que nós somos os únicos que fizeram vídeo 360 em viagens aí. É. Se tiver então... outro, me, me fale que eu quero assistir também. Mas eu acho que a camiseta é a única. E e show a de bola! A camiseta é 10. É Não <risos> esqueça! Aí, valeu, Ivaldo! Foi! Show de bola!